PT e PSDB, juntinhos na cadeia. Chegou a vez das duas grandes siglas do Brasil se reunirem no Chilindró. Por que vocês não apareceram? Há uma tentativa de boicote do PSDB às 10 medidas? O PSDB está jogando junto com o PT? Não tivesse Aécio feito negociatas... Com propina, não tivesse Aécio pedido 2 milhões de reais em dinheiro para Joesley Batista, não estaria Aécio em meio a essa delação. Quem tá junto e misturado para salvar o Aécio é PT, PMDB, PSDB e os cambal. tucano que não foi jogado para fora do PSDB e que deixa ali a mancha dentro de um partido que poderia ter se posicionado como um partido decente e que agora é uma grande vergonha nacional. A gente quando é traído né, por um político safado, a gente diz assim, Aécio na cadeia e não Aécio 2018. Como também se, se o PSDB tivesse lá grande moral no meio né, da história. O fato é que a cúpula está em cima do muro como um bom tucano. Né? Aécio sambou na cara do Brasil, foi lá e retomou o seu cargo de senador e continuou o manda-chuva do PSDB, Extraoficialmente, né, Chegou a vez dos tucanos na Lava Jato, né, chegou a vez dessa tropa. Uh, que também assaltou né, o Brasil. Nesse acordão que foi feito na Câmara dos Deputados, que envolve PT, PSDB, uma safadeza sem tamanho. Era meio que fácil, até né, você fazer a divisão, né, entre PT e PSDB, né, tinha... O comportamento um pouquinho diferente Ainda que a raiz ideológica seja mais ou menos a mesma tá gente? Um, um pouquinho mais radical Outro menos radical Mas é tudo tropa do Foro de São Paulo Hoje PT e PSDB La même chose Tudo a mesma coisa, não muda nada A mesma porcaria Agora os 23 milhões do Serra e os 10 milhões e 700 Do Geraldo Alckmin Isso aí é coisa pública, tá nos jornais O PSDB Está desmoronado destruído, acabado, no mesmo nível do PT. O PSDB se mostrou exatamente a outra face da moeda da corruptolândia,